I'm to go to bed. Você sabia que a língua ela fica dentro da boca? Sabia, não? O óleo flutua na água. Espere chover. Cubra-se de óleo. Voe. <risos>